No vídeo de hoje eu decidi fazer uma coisa surreal. Porque quem não sabe, a minha casa na Irmandade foi explodida e eu não sei quem fez isso. Mas para minha segurança, eu decidi sair de lá de uma vez por todas. E o primeiro passo disso era ter uma base secreta, um local para viver. Então eu fiz essa ilha gigante e hoje eu vou fazer uma casa. Então se você quer saber como ficou, se inscreve no vídeo até o final que tá muito bom. Tome, tome, tome. Aí ó, faxina concluída. É que, por mais que esteja cheio e tocha, não sei como tá descendo zumbi em todo lugar. A gente que limpar a casa antes de começar, né? Bom, eu não não sei bem se isso é uma casa, né? De qualquer forma. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia aqui de Minecraft Irmandade. E hoje vamos começar limpando aqui o nosso terreno baldio, né? Vugo casa. <risos> pra quem não tá ligado, essa enorme ilha aqui vai ser a nossa nova base aqui na Irmandade. Um dia a gente decidiu ser Irmandade, no outro fizemos essa ilha. E hoje, digamos que ela é legal, mas assim não dá pra morar, né? Eu preciso construir uma casa aqui urgente. Então hoje nós vamos fazer isso. E a primeira coisa de tudo já é ir para nossa casa antiga, buscar os blocos de calcita que a gente deixou lá no deserto, que nós vamos utilizar muito e muito dele na nossa casa. Esse vídeo faz parte do mês da J. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? E aqui na vila do deserto, eu acabei de ver uma cena de amor, mas eu não consegui mostrar na hora que eu apertei para gravar, parou. O Iron Golem estava tentando dar uma flor para o villager, ele estava segurando a flor toda bonitinho, Coisa mais fofa, tá bom? Não precisa ficar tímido, não precisa ficar tímido. Bom, será que rola de novo? Vamos ver. Ah, eu acho que é muito... É muito raro de acontecer. Bom, de qualquer forma, vindo aqui na Vila do Deserto, já peguei uma das churras que a gente estava vazia. Arrumei meu inventário também, ó, coloquei tudo aqui e a gente sobrou. Isso aqui de terra, que é quase quatro pegs e pouquinho bom. Ah, oh, ah, tá ainda. Nossa, eu comecei a ficar cobertando que a gente não tinha. Vamos pegar os blocos de calcita que a gente tem aqui, que não é muito. Eu tinha mais em casa, mas digamos que eu não sei se eu tenho em casa ainda. Na né? real, vamos ver. Gente, para nossa sorte, o baú que ficava as calcitas, que é esse baú aqui, não tava explodido. Foi os daqui que explodiram. Mano, a gente simplesmente deu sorte infinita nesse momento. Mas, uma coisa é fato. Alguém veio investigar a minha casa. Eu não tinha colocado água para subir aqui porque eu tenho elytra. Eu não faria isso. Não faz sentido. Alguém passou por aqui. Será que foi quem fez algo? Será que alguém quer descobrir algo? Será que tem alguma placa aqui? Bom, pro outro andar, essa pessoa não subiu porque não tem como subir sem elytra. Bom, primeira princípio é algo que eu preciso me preocupar, mas isso é para o lajota de amanhã. O lajota de hoje quer dormir. Tem vários outros recursos interessantes que a gente vai ter que pegar para nossa casa. E um deles é concreto branco. No último episódio de Minecraft Irmandade, eu falei que eu ia ter que pegar, mas no final eu acabei não precisando. Então eu acabei que não peguei, mas hoje eu vou precisar. Ó, tem que pegar quatro areias, quatro cascalhos, vir na farminha de esqueleto. Pegar um osso, transformar em farinha de osso, para transformar em um corante, para misturar com tudo aqui e com tudo aqui e cimento branco. Com o cimento branco em mãos, a gente vai lá para farm de concreto. E ó, cheguei aqui na farm de concreto e novamente temos uma pólvora no chão. Significa que o creeper explodiu aqui. Eu pensei que eu tinha iluminado tudo, que aqui, da, da última vez que eu vim aqui, estava dando problema já. De qualquer forma, isso eu acho que não vai me afetar em nada. Então vamos só colocar nossos concretinhos aqui, maneira para farmar. Ó, facinha assim, ó. Pronto. E daqui a pouco a gente vai lá no de coletar um montão de cimento branco para transformar em concreto. Mano, tô sentindo que nossa base secreta vai sair e vai ficar doida. Ó, pelo que eu vi na hora que eu entrei no Dend, literalmente veio um montão de bloco e caiu aqui assim, ó. Pronto. Então, a gente tem que descobrir aonde esses funil vão parar. Levando em conta que tem uma única trapidora aberta aqui, dá para dizer que Ó, oh, mas também tem... Ué, esse concreto eu não tinha visto, tem um concreto aqui também. Ó, oh, descobrimos mais um caminho. Tem alguma descida por aqui, será? Mano, por sinal, o que aconteceu com isso daqui? E por que o não arrumou até agora? Ó, oh, eu não tô achando a entrada, mas vamos fingir que é por aqui, porque eu tenho um toque suave e depois eu posso tampar de volta. Tá, aqui tem tá um sistema de redstone gigantesco e tem os baús. Uh, tá, aqui tá o que eu quero. Vamos levar essa quantia aqui, porque é o que cabe, né? Se não levar mais. Que por sinal, né? Já é bastantinho, né? Se faltar, nós pegamos mais. Agora é tranquilo, é mas só a gente ir pra casa, converter tudo aqui em concreto, em cimento e a gente pode partir para os próximos passos de fazer a nossa nova base secreta. Eita, que na água aqui. ó. <risos> De qualquer forma, a próxima parte da nossa, do nosso objetivo é ter que é tranquilo, ó. A gente vai dropar um montão de cimento aqui. Colocar meio pack na segunda mão. E vamos ficar assim agora. Quebrando e colocando. Até todos eles virarem aquele cimento endurecido, né? Concreto. Eu não sei muito bem. Mas enfim. Agora a coisa é boa. Só esperar. Mano, vocês não estão tá ligados. Fiquei tanto tempo aqui com o um botão segurando no mouse, que pra vocês terem ideia, quando eu olhei pra tela aqui do, do, do Minecraft, já tinha quebrado a terra obsidiana. Eu juro. <risos> tô ficando é doido. Tô ficando não é doido. Agora é o seguinte. Vamos bater a nossa base secreta rapidão. Porque eu preciso saber os recursos que faltam pra gente pegar. Então, vamos pela água. Bom, estamos aqui no nosso projeto de base secreta, né? E eu trouxe alguns baús pra cá. Minha ideia com esses baús é literalmente esvaziar a choker box. Porque como dá pra ver, recurso não falta aqui, né? Pronto, arrumei tudo. E já aproveitei e fiz a lista das próximas coisas que a gente tem que pegar. A gente precisa de muita terracota. Areia vermelha. Areia de vermelha é bem facinho de pegar. Porque tem a farm, né? Madeira de acácia. E qual que era o outro? Ah, diorito. Madeira de acácia. Vou aproveitar que ele tem um biominha de acácia. Já vou pegar uma sépia daquela árvore. Vamos ver se vai funcionar. Boa, consegui duas. E quando eu disse ver se ia funcionar, é literalmente ver se ia funcionar. Eu não sei se essa farm é que vai conseguir funcionar com esse tipo de madeira. Então vamos torcer, né? É, acho que vocês já viram o problema, né? A resposta foi simplesmente um grande não. Bom, eu ia precisar de madeira de pinheiro também, então deixa eu já testar aqui, né, na real. Bom, pelo menos pra madeira de pinheiro funcionou, né? Vamos levar um packzinho aqui e vamos ver se já tá com tudo que a gente vai precisar, né? Agora eu vou passar lá na forma de esqueleto. Vou pegar bastante farinha de osso e vamos atrás de pegar essas madeiras de, de acácia aqui, né? Já que não tem como farmar, não tem muito o que fazer, né? Vamos baixar a cabeça e vamos trabalhar. Bom, a sorte grande está com a gente. Ou não. Ou sim. Mano, eu achei esse bioma de Acácia aqui, que é um que é longe de onde a gente mora. Do, do, do, longe, longe da nossa base secreta, no caso. E eu vim aqui pra pegar a madeira de Acácia, mas primeiro que eu achei um ferreiro da vila de Acácia que eu nem achava que. Uh, mano, não, de verdade. Alguém sabia que essa casa de Villager aqui existia? Eu jogo Minecraft há 10 anos eu não sabia. Mano, quem também não sabia dessa casa em específico, deixa eu gostei. É uma, é uma missão nossa. Quem não conhecia essa casa aqui, deixa eu gostei. É um ferreiro? Tem tá um rebolo e isso aqui. Tem outro aqui. É um ferreiro, é um, fig... Mano, um ferreiro melhorado. Oh! acho bem que eu tenho uma farm de ferro, né? Não é tão <risos> na minha cabeça. Ficou tipo, nossa, que da hora tinha um montão de ferro, sei lá que deu. Ah, eu tenho uma farm de ferro, não né? lembrei. Bom, então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que seja útil pra mim, né? Ó, pra mim não tem nada muito útil aqui, mas pra vocês, ó, tem um sininho que vocês podem apertar ó, pra ser notificado dos dois vídeos por dia que o Manoelajota tá postando aqui no Lajota. Então, ó, já. Tum, tum, tum, tum, tum. Sininho, beleza? Aí gatinho fofa, cinza. Agora, vamos que vamos pegar um pouquinho de madeira de acássia, né? O problema da madeira de acácia é que além dessa madeira ser toda uniforme, ó, tipo essa que tá até que boa, né? Tem umas árvores que são toda tosca, toda torta, sei lá o que. Elas não funcionam nas máquinas de pegar madeira. Então meio que eu tenho que vir aqui, subir nelas e começar a quebrar. Aí, ó, sempre passa alguma coisa ainda. Eu acho que assim, mais que três pack eu não vou precisar. Então eu vou, eu vou, eu vou mirar nos três packs e torcer, torcer. E se não der, nós vamos usar outra madeira em casa, não tô nem vendo. Bom, e como vocês perceberam, eu não sou o maior fã do mundo de pegar madeira, ainda mais de acássia, que dá uma outra madeira, Mas temos aqui todas as madeiras necessárias pra fazer a nossa casa. Oi, e olha só como eu dei uma sorte grande. Literalmente no local que a gente tava pegando essa madeira de acássia aqui, que por sinal acabei não utilizando as farinhas de osso, né? Peraí, valer um pouquinho de osso pra poder fazer... Fazer matinho no chão, bonitinho. A gente já ajuda meus dioritos aqui. E como vocês podem ver, não é pouco, é bastante... Bastante. Então a parte boa é que a gente vai estar tá pegando mais um recurso do nosso objetivo de hoje, rapidão e fácil assim. Nossa, mano, vai ser muito bom. Eu, eu tô sentindo que nossa casa vai sair, vai ficar bonita, ninguém vai achar ela, nós vai estar tá protegido com várias farms e o bagulho vai ser pânico, mano. Eu tô até pensando aqui no que eu quero fazer lá quando for levar o trefe Não, eu tô sendo muito inteligente porque é o seguinte, eu tô escolhendo horários que não tem ninguém aqui no servidor para poder fazer as coisas da minha base, porque eu não quero ninguém me seguindo, né? Então até agora eu que não tá mandando bem até, sabe? Na real, a gente está mandando muito bem, porque olha isso daqui. A gente achou um local que tem muito de Já vou pegar os quatro pack aqui de boaça. Acho que eu não comentei com vocês, mas basicamente o chão da nossa base é de diorito, diorito e diorito polido. Mas agora essa vida que né? trabalhador, pegar diorito para fazer a casa. Tem uma pessoa aqui no servidor, pelo que eu entendi, que tem a habilidade de construtor que podia fazer minha casa para mim. Mas tendo esse problema, né? Primeiro que minha base é secreta, né? <risos> E o segundo é que a pessoa é o foco. E atualmente ele é meio que meu arco inimigo, eu acho. Então não ia dar muito certo, né? Ou eu falo assim, ah, mano. Então a gente é arco inimigo? Mas não, vem aqui na minha base secreta arrumar a minha casa, por favor. Faz, faz favor pra mim. Eu pago aqui, ó, tá? Vai fingir que você não viu minha base secreta, imagina. esse pouquíssimo tempo que eu fiquei falando aqui com vocês, ó. Três packs já, tá vindo pro quarto. Então, mano, tá valendo a pena demais isso aqui. Vamos pegar tudo aqui, vai. Mano, fazer um desabafo aqui, que na real acho que eu tenho muito de orito aqui. Olha quanto eu já tem aqui no meu inventário. Mano, Mano, tem bem mais diorito do que eu preciso aqui, mas diorito é, um, é um recurso que não tem como farmar. Então, basicamente, quando eu precisar na minha vida, eu sempre vou ter que vir coletar. Aí, já que eu achei uma quantidade infinita aqui, né, pelo jeito, eu tô bem aqui, eu vou até encher meu inventário. Eu vou lá na nossa base secreta, coloco nos baús de lá e vejo como a gente precisa faltar só terracota daí, eu acho. Mas por enquanto, assim, ó, para as próximas ocasiões que for precisar, já vamos ter, né? Mano, sabe o que se dá hora na nossa base? Um aquário. Mano, base secreta tem que ter um aquário gigante, mano. Anotem essa ideia. Tá, agora eu vou terminar de pegar esses po esse pouquinho aqui, ó, esse resto. Resto de diorito, sabe? Quase nada, quase nada. Mano, vou falar pra vocês que eu tô gostando. Vai para um lado, pega um recurso nada a ver. Vai para outro lado, pega outro recurso nada a ver. Depois junta tudo esses montão de recurso. Parece uma casa linda. Nós traz o mequetrefe. Eu, eu já tô aceitando essa minha vida aqui na base secreta, mano. Vai dar tudo certo. Vai dar bom, vai dar bom. Eu tô, eu tô animado. Tá, agora só falta terracota, eu acho, né? Ah, só falta a terracota. O problema é que eu não sei para onde tem isso, né? Quer saber? Eu vou para vila do deserto, vou pegar o meu beacon. Com o meu beacon, eu vou para onde tem a terracota. É, é, é, é. Vamos para o deserto. Prontinho, estamos num bioma aqui de terracota. Eu não sei como que chama esse tipo de tigre aqui e tem até uns zumbis aqui querendo conversar comigo, mas eu tô meio ocupado agora zumbis. E antes de eu começar a pegar a terracota, que eu percebi uma coisa muito boa. Ah, o vi tá aqui, galera, com ferro já. É uma das pirâmides que eu fez. Uma coisa que eu percebi que vai ser muito boa é que além de ter terracota normal que a gente vai usar, aqui tem terracota marrom. Eu achei que a terracota marrom não tinha e eu ia ter que farmar corante, mas não tem aqui. E ela é outra terracota que vai precisar. Então, mano do céu, que adianto. E para melhorar, olha o que tem ali, eu achei um o templo do deserto, literalmente do nada. E obviamente a gente precisa explorar, né? Porque mano, curiosidade, a curiosidade sempre vai falar alto, né? Vamos quebrar aqui na tática para a gente não cair na armadilha. Quebrar aqui. Vamos ver. É neutro. Neutro. Sorte do mar. Afinidade aquática. Correnteza. Neutro. E pai. É ainda bem que a gente veio aqui simplesmente pela terracota. Porque se fosse pelo templo do deserto, não ia dar muito bom. Nossa, esse duma de coral aqui é bom. Hein? Eu, vou, eu vou marcar as coordenadas daqui para voltar depois. Mas bom, agora. Essa montanhona aqui inteira nos espera. Vamos derrubar ela inteira do topo até zoeira. Mas em que mundo que eu falei <risos> pra quê, Né, boa. tô zoando. V vamos só quebrar essa parte aqui de boinha mesmo. Pegar as terracotas e ser feliz. Deixa eu até mais para baixo ali para pegar o ca a camada da terracota marrom aqui. ó. E agora aquela velha tática boa e básica de montar bico. Né, vamos vamos vir aqui numa pontinha maneira. Um, dois, tá. Temos aqui um bico completo, pressa, dois e pronto. Essa picareta aqui é boa, mas não é a melhor que eu tenho. A melhor que eu tenho tá aqui, olha, a picareta pane. Eu acredito que ela vai quebrar instantaneamente, né? É, não, mas já tá quebrando rapidão. Bom, vamos pegar mais ou menos sete packs dessa e uns quatro packs da marrom e já estamos feitos daí ó. É, eu acho que a gente vai ter tudo que precisa para fazer a nossa casa daí. É só chegar lá e construir, mano. Vai, vai dar bom, vai dar bom. E nem preciso falar, né? O quanto esse sinalizador facilitou a nossa vida é surreal. Mas melhor que ele, é só deixar o gostei. Belezinha. Agora que temos tudo já bonito aqui, ó. As terracota maneira E como vou deixar aqui por enquanto, né? E os ossos também. Significa que a gente já tem literalmente todos os recursos para fazer a nossa base secreta finalmente. Faltam umas mínimas coisas, mas eu vou buscar lá na nossa casa antiga. E a gente vai poder finalmente levantar a nossa base secreta do mando lá JPVP. Digamos que de 0 a 10 eu tô animado um milhão. Então vamos fazer nossa casa logo porque né? Tô muito animado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aham. Bom dia, gente, tudo bom? Sim, tudo um bom dia, meio que no final do vídeo. É que eu tô em outro dia já. Digamos que eu fiquei construindo essa casa por muito, muito tempo. E depois disso eu fui dormir, porque tava muito tarde. E como vocês podem ver, teve uma time lapse e um corte, porque depois ia ter outra. A time lapse corrompeu ou eu não botei para gravar. Não sei, <risos> mas mesmo assim, contemplem a nossa nova casa. Olha que maneira que ela tá. Obviamente ainda falta muitos detalhes, incluindo o interior, na né? realidade, principalmente o interior e muitas outras coisas. Mas a casa já está de pé. Agora a gente já pode começar a colocar baú, fazer o show dos andares, fazer tudo que a gente precisa fazer para morar aqui. E, mano, tá ficando muito doido. Então, mano, desculpa aí por não ter timelapse, galera. Realmente perdi o arquivo aqui, eu vacilei. Mas tô ligado que o que é importante para vocês é ter o um vídeo, o um vídeo bom. E eu sei que esse vídeo está incrível, porque, mano, eu gostei do vídeo e eu sei que vocês também vão gostar que a gente está junto nessa. E, bom, agora a gente pode dar seguimento nos próximos passos da nossa bicicleta Que vai ficar muito pânico Então, muito obrigado por ter assistido Espero ter gostado e é nóis